Olá, meu amiguinho. Olá, minha amiguinha. Não tem importância que eles não estão vendo o meu rosto. É, hoje eu estou fazendo essa, essa oferta dessa aula para vocês com a presença da Angélica, que veio da cidade de Guarulhos. Ela veio fazer o curso presencial. E como eu estava com esse serviço aqui na mão, a gente vai aproveitar, vou mostrar para ela... Uh, como a gente vai resolver esse problema que a minha cliente me trouxe. Ela veio com a ideia de que isso está apertado nos pezinhos dela. Eu poderia colocar aqui, caso você ainda não, não tenha visto, veja agora, a nossa máquina de lacear sapatos. Hum, uhum. Aqui... Aqui, esse, essa manivela, não é manivela. Outra hora eu descubro o nome. Mas é quando você faz força aqui, puxa o sapato para trás. Ou seja, o contraforte é laciado. Aqui nesse daqui, você vai laciar a parte da frente. Só que é o seguinte, é... Ela precisa um pouco mais do que lacear. Se eu deixasse aqui, é, caso fosse de couro, esse daqui é sintético. Caso fosse de couro e eu deixasse por umas duas horas, umas três horas, ela já sentiria a diferença. Mas o adequado é deixar pelo menos dois dias. Né? Então, nós não vamos lacear o sapato nesse método aqui, que é muito fácil. Aliás, você vai... Tem algumas pessoas que com o um sapato de couro, e eu reforço, o sapato de couro é o sapato que realmente laceia nessa máquina. Essa máquina ela custa cerca de 800 reais, você encontrando por 750, compre, porque fica fazendo um bom negócio. E ela vai te dar lucro a partir daí. Uh, qual é a ideia aqui? Na verdade, a, o aperto pode ser aqui. Pode ser nos dedinhos aqui. Pode ser aqui também, na região da Dona Joana. da Dona Joana? Dona Joanete? Hum, que delícia. Quem tem Joanete, sabe... Ah, tem que mostrar direito pra vocês, meu povo. Aqui. Vamos... Agora deixa eu falar de novo. Como eu tava dizendo, às vezes dói aqui os dedinhos dela. Às vezes aqui na região da Joanete aqui na região da Dona Joana, Dona Joanete, isso dói. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu disse pra ela, eu vou soltar essa tira. Ela me disse, não, mas dói dos dois lados, agora preste bem atenção nisso que eu vou te mostrar. Você também, Angélica. São duas tiras, perfeito? Só que quando eu tirar essa daqui, eu vou folgar ela pra cá. Quando eu folgar ela pra cá, não preciso mexer aqui. E isso vai acontecer aqui atrás também. Eu não vou precisar mexer nessa daqui, porque eu já vou mexer nessa. E eu não vou mexer nessa parte aqui, porque eu já vou mexer nessa. E a Angélica tá olhando ali com uma cara de quem quer saber. E por que essa daqui e não essa daqui? É, essa daqui... Porque eu vou tirar aqui dentro, nessa parte interna. Uma parte que quase não aparece. Essa parte aparece bastante. Eu vou tirar aqui nessa que quase não aparece. Aí, para ficar mais fácil de escolar, vou dar uma aquecida. Tem o pessoal aí que está assistindo que... ai ah, por que, que ele não acelera? Por que, que ele fica falando? Gente, acelera você aí, tá? Pega, aperta lá o botãozinho multi ou coisa parecida e emudeça a minha linda voz. Mas aqui eu preciso mostrar para as pessoas. Você está entendendo? Eu estou descolando a tira. Na fábrica eles colam com é cola pvc a quente no caso quando é a bique é a 701 mas vai varia de fabricante Ah, aqui onde eu estou colocando minha chavinha essa é aquela chavinha que eu já mostrei era uma chave de fenda comum só que aí eu tirei as arestas os cantos dela para ela não machucar nem a mim e nem ao sapato ah, lógico que você tendo dedos fortes ajuda bastante, mas não é que é muita força não, é mais habilidade. Veja você, certo? Eu descolei. E aí nesse caso específico, ficou aqui o tecido, né? Parece aquela... Uh, uma ilusão que existe na internet Que diz que Sapato descascado tem jeito sim Você viu ali Aquele Eu não acho que aquilo seja um jeito que, Aliás, que seja o jeito Eu acho que é um jeito Tem gente que gosta Mas Ou seja, aqui ó, eu estou aumentando Meio centímetro Esse meio centímetro já vai dar Uma boa diferença No pezinho dela Tá? Só um momento a gente volta para não ficar mostrando como a mesma coisa desse daqui. Meu amigo, minha amiga, você acompanhou, você viu. Se não, volta lá no começo. A sandália estava aqui e ela precisava ser alargada. Eu soltei esse lado de cá. Só essa, essa tira desse lado. O, o telefone está tocando eu já volto. E como eu estava te falando, antes do telefone tocar, aliás, foi ótimo o telefone tocar, porque geralmente significa... Serviço para a nossa sapataria Ou quem sabe para o nosso curso Veja você eu, eu peguei um pedaço de couro Por acaso esse daqui É até diferente um pouco Do sintético da Sandália Um pedaço como esse A Angélica disse que ela mesmo Jogaria fora Coloquei você no, no rolo Você viu mas o que, que a gente faz com um pedaço desse? Aqui, deixa eu só me certificar. Porque tem coisas que eu faço, com o passar do tempo, a gente faz no olhômetro. Não é a mesma coisa da colinha da discórdia. Eu quando digo que a colinha da discórdia, ela cola sapato, aliás, a gente vai usar ela aqui. Quando eu digo que ela cola sapato, que ela cola couro, ela cola mesmo. Que eu não poderia ficar mentindo para as pessoas. Não haveria, eu não tenho necessidade disso. Ninguém precisa ficar mentindo. Eu não estou dizendo com isso que quem não acredita no que eu digo esteja mentindo. Só digo que é. Agora está mais comprido. Por quê? Porque aí ó, eu vou deixar. Tá vendo? essa parte aqui foi a parte tirada de dentro do sapato e aí eu vou colocar um pouco mais lógico que aqui eu vou prender provavelmente com cola uhum. aqui eu tô só estreitando a largura da da tirinha que como eu disse fazendo no olhômetro aqui primeiro deixa eu dar uma olhada aqui ó. tem espaço para colocar tá vendo Aqui de outro lado, até tirar para fazer isso aqui, ó, certo? Uma extensão que vai prender melhor no sapato. Isso aqui já tá bom assim. É. Certo. Com o passar do tempo, você até faz no horômetro. Mas, o adequado... pega essa régua aí, por favor. Isso aqui? Ah, ah, não, aqui. Ó. Uma, a menor, a menor, a menor. Cuidado. Listo. Okay. Eu poderia usar a fita métrica aqui. Mas eu acho mais seguro usar a régua por causa da solidez da régua. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou medir, você consegue ver a parte que foi retirada, tá vendo? Essa parte foi retirada de dentro do sapato. Eu vou pegar, vou medir a partir daqui, meio centímetro, meio centímetro. Geralmente eu faço, como eu já disse umas duas vezes, no olhômetro. O que? Você acaba é, desenvolvendo o chamado golpe de vista. Você consegue saber aqui mais ou menos o que você quer. Só um momento a gente vai colar. Você colou o pedaço de couro, foi até a máquina, costurou com linha branca, como você pode ver aqui. Não, essa não é branca. Isso aqui eu fiz de propósito para efeito didático, para que você possa enxergar que está costurado. A Angélica está olhando ali, ela sabe que é mentira, mas não, é verdade. Aqui, Ó, você vai encaixar até... O risco que a gente fez de caneta. E vai deixar meio centímetro mais largo o sapatinho. Daqui a pouco a gente volta. Gente, agora finalizando os sapatinhos, as sandalinhas brancas da nossa cliente. O que que eu vou fazer? Eu fiz uma marcação de aproximadamente meio centímetro. Aí vou, enquanto deu para ser com o dedo, pois bem, agora eu uso a minha chavinha aqui. Veja. A marca ela tá exagerada para você perceber depois eu vou pintá-la de branco isso daqui ó aumentou pelo menos 5 centímetros 5 milímetros certo a metade de um centímetro foi aumentado então ela pode ter um pezinho gordinho que vai caber aqui do mesmo jeito certo aqui pela mesma forma engraçado você tá filmando até a tesoura que aparecer tesoura para aqui você vai naquela marcação isso daqui parece que é um negócio difícil pode ter certeza às vezes é mais difícil do que o que está aparecendo mas em outras não a primeira vez que eu fiz algo parecido eu fiz meio trêmulo certo aqui ó o que eu tirei pela parte de dentro que quase não aparece tá vendo só se alguém se deitar os pés dela aí não vai ficar olhando para o sapato na é verdade então, meu amigo, minha amiga, principalmente minhas amigas, porque as mulheres, a maioria, são mais educadas, são inteligentes. Mas tem o Elias, tem o Adriano, tem meu amigo da sapataria sergipana, lá em Salvador, Osmar. Obrigado. É, tem o pessoal de vários lugares do Brasil, tem alguns poucos que... Escreve para gente de países da África, escreve de lugares da Europa, tem gente dos Estados Unidos. Mas você que está aqui no Brasil, está mais perto. E é você que eu quero aqui. tô certo, Angélica? Tô certo. Olha lá, ela já é uma vítima aqui. Tchau, gente, se inscreve. Tchau.